Bom dia, querido Ser de Luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com Leveza e Alegria. Meu nome é Marceone. É com muita alegria que estamos reunidos novamente para mais uma meditação. Hoje é o nosso quarto dia do ciclo de meditações de 21 dias com Afirmações de Luz. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta, o peito aberto, os ombros relaxados, pescoço e cabeça elevados. Observe a respiração. Perceba o movimento de subida e descida do abdômen Respire pelas narinas de forma intuitiva percebendo a paz interior Entregue-se ao fluxo natural da respiração e se abra para as afirmações de luz. Traga as palmas das mãos unidas em prece, diante do coração e repita mentalmente. Em nome da minha divina presença eu sou, eu permito que todo o meu ser Vibre em luz, eu me abro como puro canal de luz divina e expando a tudo e a todos. Eu sou luz e atraio pessoas com luz para construir relações saudáveis. Eu invoco a ativação dos códigos de luz no meu DNA. Recupero meu DNA divino em todas as realidades. Eu vivo o amor, a paz e a prosperidade. Em todos os momentos. Eu sou feliz e e me sinto abençoado por tudo que tenho e sou Namastê